Olá! Estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. Cinco cursos da UFPR estão entre os melhores do Brasil pelo ENAD. Com notas de 0 a 5, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avaliou 42 cursos da Federal. A grande maioria tirou nota superior a 4, sendo 15 deles com a nota máxima. Além do ENAD, com cursos de graduação, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, avaliou o desempenho da pós-graduação. Confira a fala do reitor sobre o assunto. Olá a todos e todas. Hoje é um dia de grande festa e de grande alegria para a nossa Universidade Federal do Paraná. O dia em que nós analisamos e divulgamos, porque agora é permitido, os resultados da nossa avaliação da pós-graduação, do quadriênio 2017-2020, pela CAPES. A UFR subiu e subiu muito comparativamente com o quadriênio anterior. 17 programas de pós-graduação, daqueles que foram divulgados, subiram de conceito. Hoje, cerca de metade dos programas da nossa universidade está nos conceitos 5, 6 e 7, o que demonstra excelência nacional e um internacional. Antes, nós tínhamos apenas três programas nota 7, a nota máxima. Agora, nós temos cinco. Temos a educação e as letras que se juntam, a química, à bioquímica, a engenharia de bioprocessos, mostrando como a nossa universidade é forte, tanto nas ciências duras quanto nas humanidades. Antes tínhamos sete programas nota 6, agora temos 11 programas nota 6. 20% dos nossos programas estão nessa faixa da qualidade internacional. Um dia em que os estudantes da pós-graduação, em que os professores, os pesquisadores, os servidores técnicos e os gestores devem ser parabenizados. A nossa universidade hoje está em festa com esse crescimento, Dessa grande potência, reafirmando essa qualidade na pesquisa da pós-graduação da nossa UFPR. Viva a nossa Universidade! O SEI, Sistema Eletrônico de Informações da UFPR, está mais atualizado do que nunca. O sistema, que visa dinamizar todos os processos e documentações dentro da nossa instituição, vem agora com sua versão 4.0 com novas funcionalidades criadas para que os servidores da nossa universidade trabalhem com mais praticidade. A Coordenadoria de Governança e Riscos, CGR, responsável pelo software, avisa que nos primeiros dias, algumas das novas ferramentas podem apresentar erros, que são comuns durante a atualização. Caso seja necessário apoio técnico, a Coordenadoria solicita que seja aberto um chamado pela intranet da UFPR. Você pode conferir as novas funcionalidades no link abaixo. O Departamento de Solos e Engenharia Agrícola está ofertando um curso de atualização em Fertilidade de Solos, Adubação e Calagem. Em formato presencial e de forma totalmente gratuita, o curso contará com 40 vagas para profissionais rurais e 10 para estudantes da UFPR que já fizeram disciplinas sobre fertilização. Com carga horária de 8 horas, o curso será realizado no dia 26 de setembro, no prédio do Departamento de Solos, no Campus Agrários. As inscrições estão abertas e vão até as vagas serem completadas. Acesse o link do QR Code e confira. Você já pensou em estudar fora do país e conhecer novas culturas? O um novo episódio da UFPR Internacional traz dicas sobre o intercâmbio e mostra um pouco mais das experiências no exterior, com relatos de alunos da Universidade Federal do Paraná que já tiveram a oportunidade de morar fora do Brasil. O programa é uma parceria da UFPR TV com a agência UFPR Internacional. Se quiser saber um pouco mais sobre o processo de intercâmbio, acesse o site www.internacional.ufpr.br